Não sei se era isso. Kenzo, você vai muito pra rave com o Stefano? Galvão, tem uns três anos da minha vida que eu não, que eu não tiro lazer não, mano. Então faz tempo. Mas antigamente eu ia, mano. Sei lá, 2015, 2016, 2013, assim, eu já fui muito. Mas hoje em dia não, porque eu, eu trabalho todos os dias, mano. Tô, tipo, dando foco total pro meu trabalho do que qualquer outra coisa, tá ligado? É full foco pra, no meu trabalho hoje em dia. Aí eu nem saio de casa mais não, mano. Eu só saio de casa, sei lá, se for pra, ver, pra tomar um ar, comer um espetinho, tá ligado? Tomar uma, uma brejinha assim no um botequinho só, tá ligado? esse é naipão aí né? também, mano. É a melhor coisa que nós faz, é. Nós não tá perdendo nada. Mano, né? eu, tava, falei, né? eu, tava pensando, eu falei, né? Tava com o desik ontem. Ah, tava com essa amiga minha ontem, ela tinha me chamado pra sair. Aí eu falei, pô, nem vou, pá, tô trabalhando aqui. Aí, tipo, deu meio-dia ontem, mano. Tipo, eu já tinha fechado a live e ela tinha mandado mensagem com maior voz de, de sono, tá ligado? Assim, caralho, eu agora. Eu falei, caramba, mano. Tá ligado? E Já você trabalhei, fez coisa eu... pra caralho, né? Teve o um dia <risos> produtivo. Mano, uh -huh. É isso, Iado, Você é não perdeu nada, mano. Dia, eu pensei, caramba, mano. Era pra eu estar acordando agora, velho. Tá vendo? É assim mesmo, mano. Né? Salve, Marquinhos. Qual Salve. sua rotina de exercícios da calistena? Tu querendo entrar nessa escola ai. Mano, hoje eu fiz uns diferentes, que foi mais pra parte de cima do corpo, tá ligado? Então eu fiz bastante abdominal com joelho no chão, abdominal Ou no... oh, abdominal não, flexão. Flexão com o joelho no chão, flexão normal. Fiz uns que é bem simples, sem peso. Só você movimentar os braços assim, ele já faz, né, mano? Mas, mano, eu recomendo pra você um aplicativo que chama Treino em Casa. Aí ah, hoje eu fiz uma série de 17 exercícios, mano. E, mano, e falar nesses exercícios, galera, tipo assim, mano, eu, eu, tô, eu tô tentando ativar mais gente ao meu redor a fazer exercício físico, né? Um deles foi o desia um deles foi o Renatinho, que eu chegava e falava assim, mano, duvido que você faz um exercício físico amanhã, seu covarde, você não dá conta, seu fraco. Eu ficava assim, pegando na cabeça dos meninos, em quem eu tenho intimidade, né? Aí, eu, aí ontem eu fiz isso com o meu irmão Falei com o meu irmão, ô, oh, sete e meia amanhã Tô te esperando lá pra nós fazer um exercício, beleza? Ou você não dá conta? Você não dá conta não, né? Você não tem coragem Fiquei falando assim pra ele Aí nessa que eu fiquei falando assim pra ele pro, Pra as outras galera também Parece que no outro dia eu acordo mais podre E com muita preguiça, mano Hoje foi a mesma coisa Eu fui lá e falei Ah, você não dá conta? Eu fui pro César ontem antes de dormir Falei, você não dá conta não, né? Você não tem coragem Aí hoje quase que eu que não fiz, mano porque eu não sei o que que é, mas parece que toda vez que eu falo isso, cai tudo pra cima de mim, mano. Vai, aí parece que eu tô é falando é pra mim. Né? Aí eu acordei full preguiça, mano, mas eu fui lá e fiz. Aí eu me senti eu foda, melhor. mano. Na hora que eu vi que eu fiz, eu falei, você é louco, véio. que incrível, velho. E eu botei na minha cabeça, eu vou fazer todos os dias do ano. Todos, todos os dias do ano, eu vou estar tá fazendo exercício aí, mano. Ah, velho, por que, que eu tô indo ajudar o Singed, mano? É mil vezes melhor eu ter roubado a Jungle, mano. E eu não vou matar o Graves, velho. Eu tô me sabotando, Agora eu vou tentar, mano, até o final, velho. Até o final, mano, até o final. Smiteava aí. Oi, vem de ir com dois no seu amigo, velho. Aqui, paizão, aqui, ó, eu aqui, você achou que eu ia deixar você pra trás, ó, eu aqui, eu aí. Ah, não, pô, imagina, achei, achei que você tinha me largado, velho. Caralho, pra ele fez na trap, mano. Caralho, é o freio, mano. De quê? Que que é isso, velho? Que o cara com tanto ataque morto. Foi é isso, velho. Galera, nessa play dá pra vocês aprender um quesito aí que eu sempre falo, mano. Mas aprende com o meu erro. Vai reto na treta, mano. Vai reto na treta, é mil vezes mais roubado. Eu fui querer puxar uma wave porque era catapa, aí o Renatinho morreu. Oi, gente, com dois no seu amigo, velho. Quem que morreu? Morri. Eu morri. Então, conclusão pra vocês. Ir reto na treta é roubado, beleza? E, e tá chuva de tec-tec aqui, Renatinho. Tô apertando muito o botão, mano. Daqui a pouco, jogar de carinha é isso, mano. Não tem como. É assim que tá tendo. Esse tech-tech é satisfatório, gostosinho. Mas sabe a rosinha que eu levei lá pro evento do Yoda lá, mano? é Aí eu levei uma rosinha e deixei ela em São Paulo, né? Aí ela ficou com uma pessoa, mano. Quem que vocês acham que é essa pessoa, mano? Que ficou com a rosinha lá. Bobear, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu acho que essa pessoa nunca mostrou é isso em live, é. hein? Bobear, ele deve até ter perdido ela, galera. Olha lá, uns acertaram. Foi o Pijas, eu dei, eu dei pro Pijas. Aí ele foi e levou pra casa dele, mano Um dia vamos pedir pro Pijas pra ver se ele tem Pra mostrar pra nós Vamos ver se o Pijas tem ela, mano Tenta cobrar ela na próxima Pensa ele vai chegar com a Rosinha assim Eu lembro que o última mês ele falou que tava lá na sala Ele deixou na sala lá do, do APD. Então é por isso que ele tava top 1 Tá vendo, Bruno? Nada é por acaso, mano Nada Mano, eu mato esse cara num auto-ataque R, velho Não, tem que ser mais um auto-ataque ah, rengão. Que que é isso, mano? Que pulo foi esse que ele deu ali, galera? De covardia. Eu tenho arco escudo ainda, mano. Só que eu tô tomando o Space. Acho que eu não morro não, mano. Talvez. Ah, morri sim, mano. Quem precisava de anime, e Recomendação de anime, já pega um do chat aí, ó. One Punch, Kokuro no Basquete. Olha. Como é que é o nome daquele do vôlei lá mesmo, mano? O do vôlei, uma vez eu assisti um episódio com o Juqueira, mano. Há muito tempo atrás. Haikyuu, né? Esse parece ser legal, mano. Tokyo Ghoul. Casa das Brasileirinhas, olha lá. É Day Smith essa, né, galera? Mano, toda hora tá entrando um perguntando isso aqui, Marlon, Renatinho. Ó, Marquinhos, Não. Renatinho disse que você foi operar a FMOSE ontem, é verdade? Não, mano. É, mano. Eu fui Mas no médico tá do nariz, mãe? mano. Não, não é vergonha não, ué. Mano, a maioria já teve Fimose, mano. Não é vergonha, tá ligado? Mano, o que, mundo... que, que é... Renatinho, oh, vamos lá. Meu. Que que é Fimose, Renatinho? Duvido que mano, você vai conseguir responder. É a capinha, pô. Só a toquinha, tá ligado? Não, só Fimose a proteção não é, ali, é mano. isso, mano. Fimose não é isso. Tá vendo que você nem sabe o ah, que é Fimose, mano? É, até pro player de Fimose agora, mano. Não, mas um dia ah. eu já achei que era a capinha também, pô. A Fimose de é quando fimose. você não consegue regaçar o morango, mano. Isso que é Fimose, e é quando é a pelinha é tocada, colada. Tá ah, colado é todo... e não consegue sair o bichão, velho. O alô mano. Hã? Tá tímido, tá na toquinha, pô. Não, mano, não é só a toquinha, não, mano. Olha ah, lá, o excesso de toca, ah. né? É quando nem deixa o morango ter vida, entendeu? Ele fica ah. lá com coberta perma, entendeu? Quando o do sol não perde, então. Quando o pôr do sol não sai. É, mano, entendeu? quando contador ele... É. Ele tem que sair assim, né, entendeu? Toquinha todo mundo tem, porra. Tá maluco? Não. Tem? Claro que tem, a toquinha, pô. tem, já tem, tem, tem o toca também. Pera aí, Natinho, Se você tá falando ah. que tem a toca também, então você tava querendo me zoar de Fimose, sendo que você achava que Fimose era o que você tem, mano. Ah, aí você ia ficar toca, escondendo. Vai, mas, não, mas bota casaco, tira casaco, aí de povo. pô. Tá é, então, ligado? mas é porque agora você sabe, mas, pô, você tava falando como se, entendeu? Não, não... Que é isso, não... Naty? Você foi tirar a touca que tá com vergonha, mano. Cortou mano, lá eu fui no assim. médico do nariz, mano. O é de vergonha, coisa, velho. não é vergonha, Marquinhos, não é vergonha. Não sei porque, mano, por que, que tu tá escondendo isso, cara. É coisa normal, velho. Olha lá, fechou então, hein. Que se você já fumou uma Shadow, hashtag ProErd. Não compactuamos com essas coisas aí, não, beleza? Eu acho que é... é o safe, tá Aí, faltou. Eu vou entrar pra dar auto-ataque então. E vou lutar ah, tá. ela. Mais alguma coisa? Errei a última. Um cafezinho? Matou na bolinha! Ah! Quase, hein, meu mano. Cara, Jogou só o suquinho, velho. Não, matei ela, pô. Tá doido. God, God. Não, eu, não ia, eu fiquei, fiquei revoltado depois que eu errei o R. mano. Esse Ai. é o Renatinho.com, galera. Manda o Vitão chupar um peitinho que eu deslizo o Prime. Ô, Vitão, o Luiz quer que você vá lá chupar um peitinho, pai. Eu acho que é o dele, viu? Ó que bênção. Olha o Luiz liberando o peitinho hoje aí, hein, família? Que beleza, hein? Luiz vai Caramba, liberar gente. o peitinho hoje, ô Renatinho, pra galera chupar. Vai liberar o peitinho? Aham, uhum, humilde. Sou top. Oh, quer é quer aí. ir, Marquinhos? Pode ir, pode ir. Cadê você, Cotchio?